Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês a melhor exchange que eu já vi, cara. Tô mostrando aqui então pra vocês a BTC Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu gosto tanto dessa exchange, vários diferenciais aqui dela. Realmente você vai se surpreender, então vem comigo, deixa o like, vamos conferir. Então o primeiro ponto aqui, cara, sensacional, são os fan tokens que eles têm aqui. Então são dezenas de equipes que conquistaram corações em diferentes lugares do mundo das criptomoedas com a BTC Brasil.com. Então, cara, sensacional. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente ama futebol e em vários lugares do mundo também é assim, e eles têm esse foco em FANTOKENS. isso é muito bacana, tem um token do Ceará do Coritiba, do Vitória, do Fortaleza, do Esporte, tá? E diversos outros, cara, você pode ver aqui tem diversos e diversos, como por exemplo a seleção do Uruguai de futebol, tá? Tem aqui o Espanhol da Espanha, tem os Rangers aqui, tá? Diversas equipes grandes, né? Equipes de Champions League, seleções e tudo mais. E o mais bacana aqui, galera, o mais legal de todos, Confederação Brasileira de Futebol, exatamente isso que você tá vendo, BFT, e galera, oficial, ok? Oficial. Oficial. Ah, é oficial mesmo? Sim, cara. Você pode ver aqui no perfil oficial do Twitter da cbf futebol Vem aí mais uma etapa da parceria Seleção Brasileira e BTC. Então, olha só. No dia 25 de agosto, você já podia estar adquirindo novamente os fãs tokens da maior seleção do mundo. Galera, muito top. Então você pode, inclusive, seguir a BTC com aqui, ó. Pra saber mais detalhes e ficar ligados. Galera, oficial, ok? Muito show de bola isso. É, Enfim, em ano de Copa do Mundo, em pleno 2022, ano de Copa do Mundo, né? galera e temos essa oportunidade aqui de estar tá num projeto sensacional, né? Muito bacana, apoiando a Seleção Brasileira. Muito legal mesmo, galera. É o único token oficial da Seleção Brasileira, galera. Primeiramente, tá? Então, assim, se você já gostou, já sugiro que você crie a sua conta aqui na Bitsy Brasil. Vou deixar o link direto aí embaixo para vocês. E aí você pode estar tá investindo nos fãs tokens, se você aí quiser. E, obviamente, aqui no da Seleção Brasileira, muito bacana. Eu acredito, ó, particularmente num grande potencial de valorização com a chegada da Copa do Mundo, que é final de novembro. Começa a Copa, né? Vai até dezembro aí. Então, eu acho que é o momento ideal para você estar tá de olho no token, porque tem muito potencial na Copa do Mundo, ainda mais o Brasil indo bem na Copa. Eu acho que isso vai dar um boom no token. Galera, uma vantagem da BTC, por exemplo, é que ela também não cobra taxa de depósito. E é uma taxa de saque única, independente do valor. Então, além de ser uma exchange de nível mundial, né? Com tokens e muitas outras criptos, né? Lançadas nela. Você ainda pode imaginar, né? Que se um dia, por exemplo, o BFT for lançado na Binance, Cara, imagina quem comprou aqui na BTC a vantagem que vai ter. Que quando lançar na Binance você já vai ter sido é, um dos primeiros aqui pela BTC. Cara, só imagina na Copa, né? O Brasil, eu acho que a cada jogo que o Brasil ganhar na Copa é um potencial de valorização aqui no token, tá? E galera, é tudo muito recente. O token foi lançado dia 11 do 10, ok? Então, cara, muito recente. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é muito recente. E tem muita gente vendo esse potencial aí no início agora. Então acredito que é o melhor momento no início. Aí do token. E outro ponto muito interessante aqui da BTC, galera, é essa questão aqui. ó. Você pode se tornar um membro e ganhar 250 reais em recompensas. Então, como funciona? Serão concedidos aí 250 reais para as primeiras 30 mil pessoas que se inscreverem até 30 de novembro. Simples assim, muito simples, né? Então, como você vai participar? Cria uma conta gratuita. Então, você cria essa conta completando a sua associação. Você faz o seu depósito, né? BRL e faz um negócio negocie um total de 250 até 30 de novembro, então aqui tem todas as condições aqui, eu não vou ler para não ficar extenso mas você tem todas as condições de participação, você pode dar um pause aí na tela para ver ou entrar diretamente no site para você entender certinho, galera Mas é muito bacana, tá? Aqui na página inicial também mostra isso que eu tô falando para vocês Dessa campanha, ó, dos 250 Olha só, na cesta de fan tokens Para cada membro indicado que você trouxer, ok? Ganha 250 na cesta de fan tokens Para cada membro indicado que você trouxer Entre 11 de outubro e 30 de novembro Aqui também fala da seleção brasileira Que tá na BTC Diversas coisas que vocês podem ver, né? O Ceará é o Leão do, da Psica, é Fortaleza, enfim, Coretiba. Muita coisa bacana aqui para vocês. Vitória tem várias coisas aqui que você pode estar tá dando uma olhada. Também a plataforma conta com alguns concursos de volume de negociação. Tá, onde basicamente, por exemplo, tem aí 10 milhões de Bitcoin em prêmios. Também prêmio de 50 mil dólares em btc usdt Ok, então sempre diversos concursos na plataforma aqui interagindo um pouco para vocês verem. Eu tenho aqui a parte compra e venda fácil. Tá, temos aqui a parte de bolsa de valores, olha só que bacana, a parte aqui da loja, temos aqui o BFT por exemplo da seleção brasileira, o BTC, Ethereum, Bitcoin, USDT, vocês podem ver, tem a parte aqui também de Launchpad, que são aqui os lançamentos, né? A gente tem aqui a parte de competições, como eu falei pra vocês. Olha só, então aqui a competição do BTC, né? E a competição de USDT, as competições aqui, o volume aqui do BTC tá 10 milhões de BTC, de USDT tá 80 mil nesse momento. Aqui tem a parte também de referências. Como que funciona aqui? Você convida seus amigos e ganha junto, tá? Você ganhará 25% por cada transação feita por usuários que se registrarem com o seu código de referência. Vou convidar aqui o meu, obviamente. Você vai pegar seu código, seu link Compartilha aí, igual o meu eu Vou compartilhar embaixo, né? Você tem tudo para Compartilhar aí. Assim como eu, você também Compartilha o seu. Isso vai fazer você aumentar O seu potencial de ganho. Meu link está embaixo Se você quiser ajudar o canal aqui, entendeu? Mas não ache injusto só eu fazer isso Faça também. Então divulgue seu link No seu YouTube, no seu Instagram, no seu Twitter No seu é, Facebook, no seu WhatsApp No seu Telegram, onde você puder E para fechar a parte de meus ativos Aparece aqui, tá? Bem bonitinho Eu achei muito bonito o visual da plataforma plataforma, fácil de entender, então galera basicamente é isso, então ó, espero que vocês tenham gostado aqui da exchange e principalmente essa parte de fãs tokens, cara eu acho que tem muito potencial de valorização mas deixando bem claro que é especulativo né, não tem como eu garantir para vocês nenhum resultado, né, então esse vídeo não é uma dica de investimento, mas é um vídeo aí que eu acho muito bacana, informativo aí para vocês, fechou? Galera tamo junto e até a próxima